Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo Eu e minha parceira de game, Taina Rosa, vamos encarar diversas aventuras na vila Lotada de monstros, aranhas, Endermans, esqueletos e zumbis Vamos ao game! Vamos lá, Tainá! E aí, o que a gente vai fazer na vila hoje? A gente vai encontrar até chegar até de outra vez e até não me conhecer mas conhecer e quando que a gente me dessa hora a gente pode achar uma via por aqui então vamos lá que tá começando a ficar escuro mas, primeiro, a gente tá tem... indo não, vamos da noite mesmo. É, é, mas hoje vai aparecer um lomba. Nós já atacar. Mas nós estamos bem armados com a nossa espada de diamante encantada e nosso é, arco mas encantado. Eu não tenho. Eu não tenho. Vamos lá, tem luzes na vila, vamos lá ver o que, que os villagers estão aprontando. É, mas que a gente não ajuda, mas não viu. Mobil... Para a aranha, sai para lá dona aranha. <risos> E a aranha violenta Tá aí na rosa Fica preparado com a sua espada Que tá cheio já de monstros Eu vou comer uma maçã Muito bem Comer uma maçã encantada Pra você ficar bem forte Maçã não é pra ficar forte É pra ficar viva Isso aí Vamos até a vila ver se os villagers já estão dormindo a noite já caiu Os monstros estão à solta mas vamos olhar nessa casa que tem no village. Tem um villão um pequenininho aqui. Aí tá cheio de village. O que eles estão fazendo? Tá tendo festa aí? Não pode ter aglomeração, seus vilas. Nossa, é uma família. Olha os filhotes deles, todos filhinhas pequenas Eles é, estão com bom. medo de nós. Que gracinha Muito tá aí na rosa. Ai, querido. Ai, filhões de uma maçã Fica à vontade seus villagers, que dança esquisita essa deles, hein? vamos dançar eu também tô, Eu não tô fazendo Dança com eles também, tá na Rosa não <risos> Eu não tô dançando Muito engraçado dançando. Vamos pra outra casa então, vamos deixar eles na festa aí Onde e que a, a gente, gente vai agora? A gente vai por a vila o tempo todo, sem achar até o mundo Mas eu Não, acho... olha outras casas aqui na vila qual é um zumbi vindo aí? Para ataca ele. Com a sua espada de diamante. Tem um esqueleto tirando flechas na gente também. Cuidado, tá aí na roda. Como é maçã? Muito bem. Eu vou comer um frango aqui. Como é maçã, tá aí na roda? Como ela tá atacando Nossa, minha espada tá muito insana Um golpe só Olha, o zumbi tá querendo te atacar também Vou detonar ele aqui pra você Ele tá armado com a pá, que louco, hein? Isso, muito bem, Tainá Vou comer mais um franguinho aqui Eu vou comer um maçã de uma Isso aí Vamos dar mais um rolê aqui nossa, que... tem muita casa nessa vila É, a Casas gente vai explorar a vila, não é, papai? Vamos explorar essa vila aqui É o que tem de bom pra gente Cuidado, Tainá, vai a aranha te atacar Bate nela Vai, na Rosa, ataca a aranha Isso, muito bem, você tá com oh, um espada de eu diamante peguei só um. eu, eu, eu matei a Olha só um Olha o zumbi chegando aí pra te atacar Ele tá todo armado Vamos detonar oh. ele muito bem. Nossa, ele tava com a armadura de couro. Papai. Oi. Ó, ó, você sabe, gente, ó, ó, eu tava com a botinha de couro. tá vindo mais um jubi aqui. Eles estão todos com par, mas essa espada está muito insana mesmo. Um hit só e ele já morreu. Papai. Eu, eu dei só um soco da aranha e ela morreu. Você tá muito forte com essa sua madura de ouro e esse capacete de diamante. Eu que fiz Muito bem. Vamos entrar nessa caverna para ver se tem alguma coisa. É, mas a gente tem que usar e comer uma maçã. Eu não tenho nenhuma maçã. Ah, tem sim, mas não tá encantada. Nossa! Não Que explosão. Eu não um tenho maçã dourada. Quase que ele acaba com Eu a não gente, tenho nação hein? Dorada, papai. Não tem mais. Uh -uh. Muito bem, vamos passear aqui pela vila. Essa vila parece que os villagers foram todos dormir. Acho melhor a gente voltar para nossa casa e dormir também, que tal? É. Então vamos lá, vai na frente. Pode ir na frente. Qual lado que é? Por aí mesmo, vai. Na frente com é a nossa casa. Lá do outro lado, deserto. Olha ela lá na frente. Nossa casa é muito top, hein? É por aqui, ó, tem Nossa, tem mais um esqueleto aqui. Vamos acabar com ele. Não, ele tá com a armadura também. Cuidado com o Creper aí. Com a armadura de ouro. Tá chegando na nossa casa já? Tô. Tem outro esqueleto aí? Não. Tem outro. Mata a aranha. Aranha. Entrou na, na, na nossa Nossa, esses esqueletos estão muito insanos. Vem com armadura de ouro. Cuidado, senão você vai morrer. Eu vou matar ele aqui pra você. Pronto. Vai entrar Calma. Pepe. eu não morri você olha aqui. Nossa, vamos entrar aqui dentro de casa, vem. Venha para dentro de casa. Sai daí então. Oh, detonou a nossa casa, que creeper malvado. E você morreu, tá aí na rosa. Volte isso aí. O oh. Vamos finalizando o vídeo aqui galera E depois tem a continuação Pode deixar que eu vou te devolver Dá tchau pra galera Até mais